Fala galera eu sou Maicon Gomes seja bem vindo ao meu canal e já queria pedir logo no começo do vídeo para você que não é inscrito se inscreve aí para ajudar a gente a crescer chegar na nossa meta de mil inscritos curte o vídeo logo compartilha para os seus amigos aí e bora para nossa aula de hoje na aula anterior estava explicando sobre a nota sensível perto da tônica por exemplo se eu tenho um ré aqui na segunda corda eu tenho uma nota sensível aqui ó dó sustenido e volto para o Ré, correto? Como que eu pratico isso? Por exemplo, o que, que essa nota aqui perto da tônica ela faz? Ela é a dominante. Se eu tenho um ré aqui, eu vou ter um Lá 7 aqui, logo perto dele. E é assim que eu pratico. 1, 2, 3, 4. Faz aí comigo aí, vambora. Pega o seu violão aí. Vê se tá afinado. Dá uma olhada aqui pra ver se tá afinadinho aí. Afinou? Vambora. um dois três quatro Toca mais devagar, hein? Olha o movimento da nota aqui, ó. assim que eu treino. Conseguiu fazer aí? Deixa aí nos comentários aí dizendo se você conseguiu fazer e se você sabe o que é uma dominante também. Escreve aí nos comentários aí pra mim saber. Agora eu vou praticar ela a mesma coisa aqui em Dó. Eu tenho a tônica aqui na segunda corda, a sensível dela tá aqui, ó. Solta, que é o Si, e Dó. Essa sensível ela é a dominante, que é Sol com 7, ou assim também, ó. E aí volta pro dó. Como é que eu pratico isso? Vamos lá, ó. Pega o violão aí. Vamos embora. Um, dois, três, quatro. Agora vamos trocar o tom aqui. Vamos pro tom de Lá maior. Eu tenho a tônica aqui na terceira corda. Tenho a sensível aqui do lado dela, ó, voltando uma casinha. E volto pro Lá de novo. Que nota é essa? Ó, Mi 7 Vou deixar aí, ó, para vocês tentarem fazer em casa os outros tons. Tentar fazer em Fá, tentar fazer em Mi, tentar fazer em Sol, que eu não fiz ainda, tá bom? Tenta fazer aí. E se tiver dificuldades, comenta aí para mim saber se você teve dificuldades, que eu gravo o um vídeo mostrando aqui, beleza? Até a próxima aula, valeu!